Se você chegou até esse vídeo, tenho certeza que quer saber se o curso ganhar com Insta é bom e funciona mesmo. Então a boa notícia é que você chegou no vídeo certo. Pois comprei o treinamento Ganhar com Insta. E posso dizer o que eu achei. Mas fica até o final do vídeo. Porque já existe um golpe rolando em torno do Ganhar com Insta. E quase fui vítima deste golpe. Bom pessoal, meu nome é Felipe. E adquiri o Ganhar com Insta. Porque eu estava desempregado. E me animei quando vi um anúncio falando do curso Ganhar com Insta. Eu particularmente... Já conheci o canal do Kevin Borges e eu sabia que ele era um cara confiável, pois com ele já aprendi vários truques para ganhar dinheiro na internet. Porém, no anúncio que assisti, o Kevin Borges prometia me fazer ganhar dinheiro com o Instagram e foi isso que me levou a ter interesse e fazer a compra. Eu tive receio no início e cheguei a pesquisar no YouTube se o ganhar com Insta funciona ou mesmo tentar achar depoimentos do Ganhar com Insta. Porém, como era algo novo ainda, não existia pessoas falando sobre esse curso. Então eu fui com a cara e a coragem procurar o site oficial do Ganhar com Insta para comprar. E foi nesse instante que quase levei um golpe. Lembra que no início do vídeo eu falei para vocês do golpe do Ganhar com Insta? Então... Isso ocorre porque quando procuramos no Google pelo site oficial, aparecem vários outros sites falsos. E pesquisando um pouco na internet, descobri que rola uma pirataria em outros sites. E que alguns até pegam seu dinheiro e não entregam treinamento ganhar com Insta. Sendo assim, fiz uma pesquisa melhor na internet e achei o site oficial. Onde felizmente comprei o curso ganhar com Insta com desconto e recebi o treinamento. Para ajudar vocês a não caírem em sites falsos, Vou deixar na descrição desse vídeo ou no comentário fixado o link que usei para comprar ou ganhar com o Insta. Lá você compra no Pix, boleto ou até carta de crédito parcelado. E eles enviam acesso ao treinamento direto no seu e-mail. Chega bem rapidinho no e-mail e você já começa a assistir as aulas. E minha opinião assistindo as aulas do curso há mais de uma semana é que ele é simplesmente sensacional e tem uma didática incrível onde até uma criança pode aprender. Já cheguei a faturar mais de 500 reais nessa semana e estou satisfeito com esse resultado. Mas eu acredito que concluindo as aulas do curso, eu ainda consigo ganhar muito mais. Então sim, ganhar com o Insta vale a pena, ganhar com o Insta funciona mesmo. Mas como dito antes, existem sites falsos para roubar o seu dinheiro. E para evitar que você caia nesse tipo de golpe... Vou deixar o link do site oficial na descrição deste vídeo. Mas enfim, pessoal, deixa seu like se esse vídeo esclareceu suas dúvidas sobre o curso Ganhar com Insta. E se restou outras dúvidas, deixa nos comentários, pois terei o maior prazer de responder a todos. Agora fiquem com Deus, falou e até o próximo vídeo.